essa parte então, bem devagarzinho, tá, ó, de novo, tá no Lá, você vem, ó, mais uma vez, tá, de novo.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 Vai ser o seguinte Dá até pra cantar a música assim, né? E dar uma alternada com o que eu fiz lá no começo Então sair aí aqui, ó Bem devagarzinho ó. Beleza Repete Agora pra cair no Lá, ó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 Tranquilamente Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Esconda-me em ti. Tá, Vou te explicar como é que funciona esse dedilhado Para eu finalizar aqui hein. Não tem aqui o, o acorde aqui, ó, Por exemplo, o Dó menor Você vai tocar junto com a mão esquerda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 Acaba no Dó sustenido menor, beleza? Bom, tentei passar o máximo de detalhes possíveis, tá? Para você, tá? Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever, tá?